Canal Meu canal fala sobre tudo que nós gostamos: jogos, brincadeiras, artes. Hoje eu vou fazer uma resenha sobre um livro que eu li e gostei muito. Ah! Antes de iniciar, quero te pedir para é dar seu like e se inscrever nesse canal. Isso me ajuda a saber que você gostou do vídeo e incentiva a continuar fazendo mais vídeos. A resenha de hoje é sobre o livro Terra de Histórias: O Feitiço do Desejo. O autor é Chris Cooper. Vamos falar um pouquinho sobre ele? Premiado como Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante, Coadjuvante. Chris Cooper ficou conhecido por interpretar a personagem Porto, o personagem Kurt Hummel no seriado Glee. Em 2011 foi escolhido uma das 100 personalidades mais influentes do mundo pela revista Time. Seu primeiro romance, tela Stories* é o número na lista de best-sellers já estamos de volta para agora iniciarmos a falar sobre esse livro. Os Alex e Connor estão vivendo os piores dias de suas vidas. Para estar alegrados, no aniversário de 12 anos, a avó com um antigo livro de histórias que o pai costumava ler para eles quando criança, antes de do e a magia volta a tomar conta da vida dos dois de verdade. Assim como Alice chegou ao País das Maravilhas após cair no buraco do coelho, a casa de Dorothy foi arremessada em elas por um tornado e as crianças de Nália viajaram através de um velho armário. Alex e Connor são fugazes pelo livro e vão parar dentro do mundo dos contos de fadas. Larissa descobrem o que acontece com os personagens após, a, após o e foram felizes para sempre. Ou seja, neste livro você vai saber o que aconteceu com os personagens depois que a história acaba. Caixinhos Dourados, por exemplo, é uma fugitiva. A Chapeuzinho Vermelho tem seu próprio reino e Cinderela, agora rainha, está prestes a se tornar a mãe. Mesmo em meio a tantas surpresas, os gêmeos não tem tempo a perder, precisam voltar para casa antes que o livro se feche e a mãe da do do desaparecimento deles. Para que o do desejo se cumpra, Alex e Connor têm de dar as pistas deixadas no diário. Ele só não que mais alguém estava no rastro e faria de tudo para atravessar o mundo real no lugar deles. A Rainha Diabólica. E é isso por hoje. Se tiver alguma pergunta, deixa aqui seu comentário. Beijinhos!